É boy. E aí, todo mundo? Oh, não, não, no, não, Ô, oh, Janaína, você é a cura! No... bem, oh! oh! estamos bem. Eu, eu vou ser o Juninho. Ô, Juninho! Ô, Juninho, já caiu? Rapaziada, tinha que segurar o Juninho, hein? <fixos> Tá louco, Juninho! Oh, não! Não! A gente tem que ir pedalando. aqui. Não, assim! Oh, Peraí, é. pera o Juninho já era, hein, tio. Ô, oh, Juninho! Que louco! O, o, o Juninho tá, morreu. tá com sintomas de não estar muito bem ali. Maiconano Paudado. Eu tenho que aprender qual que pedala. Ó, oh, ó. Oh. Beleza, aqui vai pra frente e pra trás. Tranquilo, o Juninho tá bem agora, finalmente. <risos> Ô Juninho, respira. Ô <risos> oh, oh, Juninho, calma. Ó, <risos> oh, oh, eu saí da bike, deixa eu sair da bike, segurar parado. O oh, Ô menor, pra sair da bike. <risos> Olha aí a bunda na cara do Juninho, para, tio. Ô <risos> louco, oh, oh, pera aí. Oh, oh. <risos> Eita! Rapaziada, bateu um outro Juninho ali. Rapaziada, temos o BMX aqui. Empina. Ô oh, oh, Juninho! Rapaziada! Oh, oh. Rapaziada, Juninho já. Oh, oh meu Deus! Ah. Parece difícil aqui mesmo, hein? Ô calma aí, Juninho! Segura, Juninho! Segura! Oh, oh, oh meu Deus! Beleza, passou a primeira parte Ô oh, louco Juninho! Pera aí, hein? Vamos flipar! Oh. Eu acho que tem que ir mais rápido, tio. Vamos de boa. Ô, oh, louco, a velocidade, tio. <risos> Pera aí, hein? Aguenta, Juninho. Aguenta, segura. Ô, uh -huh. oh, Juninho, não é pra pular agora? Não. Ô, <risos> <risos> <risos> oh, louco, passamos, Juninho. Aí eu vou segura, Juninho. Ô, oh, meninão. Não. Oh, por quê? <risos> oh, por quê, braço? Fica aí, braço. Pelo amor de Deus, hein? o braço deve segurar. Ô, oh, louco, a velocidade. <risos> ah, meu. <risos> no, no, no, no. <risos> segura. <risos> Ô, oh, Juninho! <risos> Rapaziada, oh! <risos> Rapaziada. Segura! Beleza, Juninho. Vamos pegar aquela velocidade lá. É, é meio treta que o negócio pula. Ô, oh, Juninho. Para de fazer. O Juninho balança, te olho Atrapalha. Ah, ah, ah, Juninho. Vamos respirar, hein, pelo amor de Deus. Pedal. Mexe, perninha. Isso. É o loop agora. Ó, é o loop, hein. Vamos lupar. Juninho! aí, foi eu, hein? Lindonga. Peraí, estão tomando velocidade, agora passa, hein? Não senti isso! Oh, o Juninho tá... Ô, oh, Juninho, você tá só em salvo, hein, tio? Ô, oh! ah! oh, Juninho! O oh, Juninho! Ô, que... Juninho, ah, Rapaziada! aí passamos! Vamos dar um rolê com a Janaína agora. A Janaína tá querendo dar um rolezinho de moto? Não, oh, meu Deus. Vamos sair aqui, não. Ó, oh, mobiletona, de Ó, oh, chega empinando. Segura aí, Janaína. Pelo amor de Deus. Janaína, pelo amor de Deus, hein. Vamos segurar essa mobilete aí. Segura firme. Aperta o carvaneiro da mortal. Só pra você ficar esperta. Pra você acordar. Tranquilo. Ah, oh, meu Deus. Oh. Janaína, você tá bem? Fala comigo, aí. Ai. Beleza, oh meu Deus, Janaína Vamos lá, vamos lá que agora yes! Tá dando certo, calma, deixa cair, deixa cair Tranquila Isso, segura, so, sobe Pera, aqui tem que ter calma, Janaína A Janaína é apressada, tio. Essas moedas quando quer fazer compra no shopping Segura a mobilete bilhete aí, Janaína. Ô, Janaína Calma que o negócio vai ajudar nós O negócio é louco, hein, Janaína Segura, pelo amor de Deus, hein Rapaziada, momento crucial aqui Ó o mobiletão tá derrapando, calma. Ó, ó, ó, tem que ter calma aqui, hein. Será que o negócio explode na parede? Tipo? Não tô lembrado, não. Vamos, vamos com calma aqui, hein. Segura, Janaína, calma. Ó, oh, ó, oh, acelera. Eita, ó, oh, Janaína, pelo amor de Deus, hein, você tá gorda, hein, tia? Oh, meu, já explodiu a roda, calma que... Calma que o maridão aqui tá ligado. Tipo, com uma roda só a gente termina, empina. Ai, que delícia, É uma roda só, tio. Ah, meu Deus. E aí? <risos> não, não, Janaína? Não, não, não. Ô, Janaína, você é amiga. Tamo bem, tamo bem. tempo oh! aqui. Rapaziada, hum? vamos lá. Eu, você e a Janaína comprou essa mobilete aqui nas casas Bahia. 50 prestações de cincão. Oh meu Deus, segura! Ô, oh, mobilete! Ah! Não sei se tem como passar isso aqui não, viu, tio? Oh meu Deus do céu. Ah! Negócio apelão! Peraí, tem, tem um caminho por cima, tio. Ô, oh, louco! It's time to stop. Uh! Tem uma granada no chão. Mas se eu for um pouquinho só pra trás, vou for pra frente, ó, tá rolando um... Oh, uma paradinha secreta aqui, me sinistra, hein? Não, nada a ver, irmão. Ó, oh, será que tem como ele em cima, tio? Ô, oh, meu, o Caverninha tá pensando naquilo, hein? É meu? Janaína. Ó, oh, aqui o Cabernet já pegou os moral. Você rampa aqui? Ó. Oh, Ó. Oh. Ah, Isso. Ah! <risos> com calma, vamos com calma. Ó, oh, passamos tudo de primeira, tio. É recorde. Cuidado que aqui amassou nosso pneu a vez passada, hein? Esse negócio fura pneu. Ó, oh, tamo com o nosso pneuzinho num talo agora, Janaína. Não, oh, meu Deus, deu certo. Oh! Ah! Não, Janaína! Ah! Beleza, vimos ali que na velocidade máxima pode afetar a performance. O que que acontece? Damos o mortal. O Cabernet já tá ligado no controle da mobilete aqui. Ó, tem que levantar a rodinha. Flipa de novo, levanta e vira. Isso. <risos> vamos lá, mano. Janaína. O Caberninha já tá no comando. Você pode ficar tranquilo. <risos> só que é a Nina. Ô, Janaína. <risos> oh, meu Deus, hein? <risos> <risos> Flipa esse <que> negócio. <risos> Ô, oh, Janaína. Ó, <risos> oh, chegamos no mesmo local. Agora, vamos controlar a velocidade? Tem que soltar aqui um pouco. Vai mais ou menos. Ó, <risos> oh, acelera de novo. <risos> Eita! Mortal, tipo, pra comemorar. Ô, oh, louco, Janaína, você tá bem? Veloz! É oh, Veloz! É oh, meu Deus do céu, calma aí, Janaína, segura, hein? Segura, que tão quase passando. Passamos! Ô, oh, louco! Let's go! vai pra frente. Sim. O que eu ia aqui? Ó, ele jampa, ó. Oh. fora, oh, fora, fora, fora! Qual que gruda? Feito. Hey. Ó, oh, aqui pula, só que não tem nada. Ô, ah! oh, louco! Ah! Peraí, já tô ficando nervoso com esse negócio. Hehe, oh. <risos> oh. boy. Oh. Peraí, quebrou a perna, segura. Ó, oh, tem como segurar, jogo. oh meu Deus, velho você tá sem perna já, tio? Ah! Oh, oh, oh, oh, oh. Tá, agora o caverninha já fragou. Rápido! Aqui tem que pular da parada. Ó, oh, oh. segura, tio! Ah! Segura! Se toma um documento. Não é isso, seu Loki! Ah! Oh, seg ai, ai. Segura! Vai! Ó, ah! oh, ele, ele tá louco querendo sair fora. aqui. Beleza, vamos pular de boa. Calma, seu Loki, calma. Ah! Oh! A gente solta ele. Segura! Oh, meu Deus, finalmente. Segurou, beleza. Daquele jeito. Ha. Oh, louco! Beleza, não segure. Não segure. E aí? Beleza. Estão indo. O que meu braço? Oh! Espera tio. Enroscou o bra... Beleza, dá, dá pra colar. É o quê? O tio, tá, tá. O outro! Pera aí, tio. E aí? Como que pula? Segura. Não. Ah, não! <risos> Ejeta o Loki. <risos> oh, ele tá com medo, tio. Solta. Segura. Solta a perna. Ih, solta a outra agora. Oh! como que solta essa perna, Loki? Isso. Oh! Peraí, tamo de boa, hein? Essa, essa aqui passamos passamo bem. Bora. Calma, tio, calma. N não quebra. Mantenha as mãozinhas pra cima. Ah, agora vai, tio. Agora estamos com a moral, hein? Tem que segurar. Segura, Loki. Prepara. <risos> oh, não, não, Eita, não, nós. Não. Vai, flipa. Vai Back... pra baixo. É o jogo. Pegamos. Nossa, oh, foi. Nossa, foi top. Era pra pegar outra ali, se pegasse a outra, a gente passava tudo Aquela ali é mais difícil de pegar, hein Mãozinha pra cima, levanta a mãozinha é, eu aqui. Ô seu Loki, não vai pegar Ô oh, meu, ele não vai pegar a corda ali, hein, vai passar reto Não, não! Aê, tio Nossa, agora foi top, segura Eita, moleque o jogo era pra balançar a parada, beleza, ó, ca caímos na posição certa, hein Arruma a perninha, tio, pelo amor de Deus, hein Bracinho, aí, dá o braço, levanta o bracinho Ó, <risos> oh, o bracinho dele, <risos> vamos nos preparar, hein Vamos pegar a cordinha aqui, tem que estar tá na moral, ó. essa parte que é difícil, tio Ô, <risos> oh, louco, vaza, beleza, de escorrega, deixa Eita, vai, vai descer <risos> oh, Segura Peraí, peraí, e agora? O tipo, que a gente faz? Não sei. Por outro lado, vai pro outro lado. <risos> Segura pra trás! Ih! <risos> Cabreirão! <risos> <risos> e... Posição certa. Não, Loco, por outro lado! Ô, oh, meu, eu perdi o capacete, hein? Ah, perigoso trabalhar sem capacete. Tranquilo, tamo na posição correta. Vai lá, bica, gruda! Beleza? Flapa! É o okay. quê? a gente precisa cair por outro lado agora, tem que ficar esperto. Ô oh, tiozinho, não, não, não, não, pro outro lado Ow. Oh não, tiozinho, calma, calma, deu certo, deu certo Isso, segura mm. Damn. That's good. Nossa, seguramos tio, e aí? Vida pro resto da sua vida Ô oh, louco, altas bolas I'm on the Let's don't get Warning, don't hear Don't me Dunbow. what is la la la la la la la la oh, yeah. One ziddy pong <speaking> ziddy <in> pong How pair Ha tu priceletsune du weh Alba Ha my low